Galera, sejam muito bem-vindos ao canal Papo de Ônibus E no vídeo de hoje a gente vai estar tá falando Quem comprou o primeiro Paradiso Tours no Brasil tá. Ah, mas já tem já, vi já dele no YouTube Mas no vídeo do YouTube, quem fez, não mostrou a empresa que comprou No vídeo de hoje eu vou mostrar a empresa que comprou e a imagem dele quando foi comprado tá. A empresa que... comprou lá, a empresa que falei que nós vamos falar É a Central, que você já conhece, né? Ela tem, ela tem uh, mais no blog Bônus Brasil, né, e lá mostra que ele já tá detonado já, né, porque ele é um bem ativo dessa empresa que eu não falar, então o Central não tem como uh, renovar a Metropol, né, ele, uh, ele tá com um documento de produção irregular, né, não tem o que fazer, né. Ele foi lançado nos anos 2000, 2001 Marco Polo com o intuito de ser um carro só para turismo, só a empresa de turismo que ia comprar se fosse um carro de alto padrão, é turismo, né? ele já vem com umas, um rei quente a mais, né, por turismo. A empresa, então, que, é a Central, que a Central comprou, tá, foi uma empresa da região do Vale do Sinos, grande Porto Alegre, tá, da cidade de Novo Hamburgo, tá? o nome da empresa tem a ver com o nome da cidade, tá, o nome da empresa é hamburguesa turismo, não é versão hamburguesa, são duas empresas diferentes. A aviação hamburguesa é, do, é uma empresa de uh, uh, linhas municipais, linhas intermunicipais, médias, né? Ela é do Grupo Feitoria. Então não tem nada a ver com a hamburguesa Turismo. A hamburguesa Turismo já está falida e a aviação hamburguesa ainda existe, né? É fraca, mas ainda existe. E a hamburguesa Turismo comprou o primeiro portótipo nos anos 2000 pela Marco A hamburguesa Turismo. Eu não sei que ano ela iniciou essas atividades, nem que ano ela parou. Eu creio que ela iniciou lá para os anos 80 e terminou a falência, né? Falei falência decretada lá para os 2002, 2003, 2004, por aí. Eu não sei, não achei nenhum lugar, só achei só imagem do VI. Tá? Nos anos 90 ela era pioneira no segmento do turismo. Né? Ela tinha até um 1450, ela era um visual, alto, né? altos bagageiros, chassi Scania. E ela teve mais inovação nos anos 90, né? comprando primeiro um GVDD da região, né? É pra tu ver, né? Uma empresa, né? Força ah, uma inovação grande pros gaúchos na época, né? E nos anos 2000, né? Tava caindo já a questão aí de... Uh, do turismo, porque nos anos 2000 já, cada um já tinha praticamente seu carro, já tinha já outros transportes, né? Então era mais fácil de viajar, né? E a hamburguesa já não passava por um bom tempo, mas ainda se involucrou para comprar um protótipo da Marco Polo. Né? Que naquela época era dinheiro, né? era um lançamento, ele tinha uns equipes a mais, né? como havia dito. Então, era um valor alto. E também né? ela comprou, comprou um protótipo, né? só que como caiu o turismo naquela época, né? a, empresa, a empresa era, mas o que, que acontecia? era mais fácil uma, empresa, uma agência de viagens alugar um ônibus para uma empresa de turismo, entendeu? A empresa de turismo alugava para a agência de viagens nos altos momentos, né? Como é altos momentos, que que é? No início de ano, final de ano, feriados, onde a procura por turismo é maior. Quando não tem procura, um aluga ônibus, entendeu? Isso aconteceu nos anos 2000, muitas empresas passaram por isso. Nem passou por isso a viagem costa então naquele ano ela comprou esse touris né, usou mas acabou entrando em falência ele comprou ele uh, dela né na verdade ele foi devolvido para Marco Polo Marco Polo pegou e Marco Polo acabou vendendo ele por trás para para Central né e agora foi há uns anos atrás passou para Uh, com bem ativo da antiga burguesa Turismo, né? Tanto que a Central não pode nem usar mais ele. E hoje em dia a Central também não passa por momentos bons, né? Ela perdeu bastante passageiros pelo sistema de tremzudo, né? Levando o pessoal de Novo Hamburgo para Porto Alegre de forma mais rápida, é mais econômica, né? Não pegando trânsito. Então, ela também já está já saindo já do, do sistema rodoviário, né? O sistema de transporte. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhe o vídeo nas redes sociais com seus amigos, deixem aquele like, assista a nós no Instagram, assista a nós no TikTok e até a próxima.